Olá! Problemas com ejaculação precoce? Se sim, fique tranquilo, esse vídeo pode te ajudar. Você sabia que a mente humana tem uma enorme influência sobre o sexo? As estatísticas apontam que 75% dos casos de ejaculação precoce são de cunho psicológico. Grande parte dos homens atribuem a causa de seu próprio problema à ansiedade. Mas a verdade cruel é que a maioria dos homens não conhecem a real causa deste problema. Mas o fato é, se nós homens quisermos ter controle sobre nossa mente e corpo, precisamos conhecê-los bem primeiro. E esse nosso inimigo em comum, a ejaculação precoce, não é tão poderoso quanto parece ser. Ele não nos vence pela própria força que parece ter mas por nossa fraqueza e ignorância por não conhecê-lo profundamente e enfrentá-lo. E se você que assiste esse vídeo agora ainda acha que a ejaculação precoce é algo difícil ou até impossível e demorado de se vencer, acompanhe a seguir a história do Anderson Lumo um homem que venceu definitivamente ejaculação precoce, e decidiu revelar ao mundo como utilizar a própria mente humana para fazer o mesmo em poucas semanas. Clique agora na imagem abaixo para assistir ao vídeo do Anderson e descobrir como é possível vencer definitivamente e naturalmente a ejaculação precoce. Acesse agora.